Honestamente, segundo o emulador, só tô jogando Breath of the Wild há 40. Por que, é que eu ainda tô com essa bendita folha? Porque eu provavelmente vou precisar usar aqui. Tipo. <risos> é claro, eu só tô jogando o um jogo há 41 horas e honestamente isso aqui é bem pouco. Uh, levando em consideração o tanto que eu consegui fazer. Tipo, isso é absoluta diferença. Que faz você ter memórias do jogo. Não ia dizer ter jogado uma vez, mas eu joguei duas. Ah, oh, não. Eu estou trancado. Que tragédia. É uma armadilha. Meio esquisito que você pode... Ok. Realmente foi uma armadilha, porque eu não tive... <risos> a capacidade de apertar o botão na hora correta. Ups. <risos> mas, é. O que eu ia dizer... É que eu ia dizer algo sem dúvida alguma. E é simplesmente saber o que você tá fazendo. Algo que aumenta bastante a taxa de progresso. Por mais que possa parecer que o Let's Play seja bem lento. Simplesmente assistindo os vídeos quando eles saem. Quer dizer, é lento, sem dúvida alguma, compar... comparado ao que eu costumo fazer, mas. Tá, tá num ritmo muito, muito mais alto do que de Sword of the 3, considerando simplesmente o tamanho de cada um dos episódios. Se bem que cada um dos episódios individualmente tem um ritmo muito menor do que de Sword of the 3, que sem dúvida alguma é um jogo... Ei, Flame Blade, Ok. Eu absolutamente vou pegar isso, uh, porque é melhor do que simplesmente a folha. E, tipo, tem aumento de ataque mais 14, o que é bastante, mas eu percebo que é uma Flame Blade normal e não uma Great Flame Blade, então o hype meio que diminui um pouquinho no fim das contas e... Oh, e é, eu peguei a chave, era isso que eu precisava... Peraí, sério? Isso aqui já terminou? Hum, imaginei que eu fosse ter gimmicks envolvendo a Folha Korok, mas não. Só porque você era forçado a utilizar a Folha Korok para acessar isso aqui. Se bem que eu não sei se realmente é o que eu imagino e você era forçado a utilizar a Folha Korok, vai ver, tinha algo alternativo que eu não havia considerado. Vocês pensaram nisso? Eu não pensei nisso, mas eu estou pensando em algo aqui de repente que simplesmente saltou. Na minha mente, que dependendo de onde eu estiver no mapa, eu irei investigar. Eu, eu basicamente, toda vez que começa o episódio, tenho um monte de possibilidades. Yes! Exatamente aqui. Apesar de eu ter apontado um lugar completamente errado antes, por favor, não questionem. Ah, quer saber? Eu acho que saltar a partir daqui e começar a explorar nessa direção é ideal. E vocês dizem assim, por que você não foi pegar o coração? E eu digo, porque... É o que eu tenho a dizer sobre isso. Eu não quero colocar um teleporte extra com um loading extra sendo extremamente extra. Meu, aquela árvore ali... No topo da montanha, é extremamente destacada. Eu não sei como é que eu tive dificuldade de encontrar isso, mas no passado eu tive. Enfim, aqui, a zona das crateras. A zona das crateras é fascinante, porque aqui tem uns um tontalos. Peraí, pra falar a verdade, não é por aqui que tem múltiplos tontalos? Eu não sei. Ok, eu já subi ali em cima, então não estou interessado em explorar aqui. Ir pra baixo é... E, definitivamente a coisa mais interessante se fazer aqui. Oh, oh, oh. Será que eu já estou encontrando uns certos tontaus aqui? A resposta é não. Isso aqui é simplesmente uma formação rochosa perfeitamente normal. Ok. Hora de simplesmente voltar, a cavalgar. Ah, tem, tem um lago ali. Eu nem tinha reparado nisso. Oh, para falar a verdade. Provavelmente tem coisas impressionantes. Impressionantes o quê? Interessantes nesse lago. E eu utilize as palavras completamente erradas. O que, que você está falando? Enfim, uh, certamente não há dúvidas que eu vou encontrar uma Star Beast dentro de algum desses buracos. Mas, tipo, eu tenho que efetivamente procurar. Caso contrário, não vou encontrar nada aqui também. Parece que pode ter alguma coisa interessante, assim como aqui. Enfim, tanto faz. Ei! Ok, deixa eu examinar isso aqui. Onde está faltando uma pedra? No centro, provavelmente. Ok, será que eu consigo encontrar aqui uma rocha separada em algum canto? Porque se eu não conseguir imediatamente encontrar, eu já encontrei. Mas honestamente, estava meio que difícil distinguir que isso aqui era uma rocha que eu podia pegar, considerando todo o brilho intenso acontecendo aqui, mas tudo bem. Yeah. yeah, Ok, eu tô com um monte de semente de corax, mas eu acho que isso vai ser muito pouco em termos de espaços liberados no inventário, no fim das contas. O que não me deixa muito animado, mas tudo bem. Ei, hey, aqui está. Para falar a verdade. Esse stontalus específico aqui, pelo que eu me lembro, tinha uma SideQuest associada a ele, mas eu não sei se é realmente isso ou não. Só sei que, tipo, esse aqui é extra-memorável. Peraí, o quê? Sério? Ok, tá bom. Se você quer dar cabeçadas no chão, eu não irei te impedir. Mas eu certamente irei utilizar as tesis para você não ser... Esta irritante aqui. Ok, isso aqui tá. Uh, quer saber? Tudo ótimo. No fim das contas. Meu, realmente eu não preciso de tantas peças preciosas. Eu. Eu estou nadando em dinheiro. Isso é tão desnecessário, mas tudo bem. Eu posso da hora que, tipo, o cavalo se teleportou até aqui, mesmo considerando que ele podia, sei lá, galopar até aqui, mas tudo bem. Pelo menos assim ele não se cansa. Realmente algo super legal. E o que que tem aqui? Somente uma grande catera com... Ah, oh, eu tenho uns mini aqui e tem umas rochas que provavelmente tem alguma coisa embaixo delas. Oh! Cinco rupis. Tão incrível que eu vou simplesmente deixar aquilo de, de, pra lá, porque... E yeah, é, aquilo não vale muito a pena. No entanto, provavelmente tem um yarrá aqui. Tipo, você não simplesmente coloca árvores assim se não tiver algo aqui. E... Tem algo. Sim, definitivamente. Ok, ótimo, fantástico. Nada realmente super concreto. Como encontrar uma missão, ou encontrar alguma outra coisa, mas tudo bem, mas... Yeah. Olha, uma coisa que eu vou dizer. Você que decidiu isso. Quem mandou? Por quê? Por quê? Por que o Link deu um salto insano automático ali? Eu não sei... E quer saber? Eu prefiro não saber neste caso. Ei, olha, mais um outro yarrá de graça. Quase como se, sei lá, o jogo tivesse escutado exatamente o que eu estava dizendo. Ok, então. Eu tenho maçãs e eu posso utilizá-las. Pra falar a verdade, quantidade um pouquinho... Ah! Por que eu tô da dando uma nó em mim mesmo com isso? ei! ei, ei, ei. Ok, olha, eu sei... Peraí, por que você está andando sozinho? Eu pensei que ele fosse pegar uma maçã ali. Oh, ele estava indo atrás de mim. É, <risos> yeah, isso... Isso faz sentido. Quer dizer, ele estava indo em outra direção. Quer saber? É melhor não questionar e simplesmente seguir aqui em frente. Oh, yeah. Santuário detectado. Ok, fantástico. Eu sabia que evento... Oh, que oh, é oh, oh, okay. isso que eu estou vendo. Além de um lugar que não vai durar por muito tempo. Proposta. propósito, uma coisa que eu realmente devo mencionar aqui é que... Peraí, qual é a minha situação de comida aqui? Uh, eu tenho quantas coisas de ataque? Pra falar a verdade, quantidade bem baixa, considerando que eu não tenho pego uh, muitas... Bananas, então... Hum... E yeah, é, eu tenho que considerar isso. Quer saber? Eu acho que eu vou simplesmente aumentar a minha defesa e tá na hora de... Oh! Vai fazer isso? Tá bom. Quem mandou? <risos> oh! Olha o lag que está sendo causado aqui. Hã! Huh, o Link foi pego pela explosão, que francamente me surpreende um pouquinho. Enfim, o que eu ia... Sério? O que eu ia dizer é que, tipo... E yeah, é, os Linos. Eles, tipo, o Lionel prateado é o mais forte que tem, o que me decepciona, porque eu tava tão preparado pra lutar contra Linos dourados, mas, é, não, não tem motivo. Assim como realmente não tem motivo pra eu pra ficar atacando dessa maneira, tipo, eu tenho, eu tenho coisas aqui que eu posso utilizar que são alternativas e são... Muito boas. Como, por exemplo, atacar esses alfos com a Flame Blade. E atacar esse... Oh, olha, você defendeu. Parabéns pra você, nessa data querida. Isso não fez o menor sentido, mas... Tá bom. Oh, ele sobreviveu àquilo. Surpreendente. Bom, ia me perguntar... Ah, porque eu ainda estou arrastando aqui... Peraí, só um Fork Boomerang. Não... Já não é hora de eu ter... Bumerangues triplos toda vez que eu encontrar um Lisalfos. Eu acho que sim, mas tudo bem. Ok, deixa eu utilizar esse boomerang aqui contra aqueles alfos. Oh, você conseguiu me atingir? Parabéns. Realmente um grande momento. Oh, isso aqui é um Lisalfos bem basicão, não é verdade? Sem dúvida alguma é o que parece. Ah, uh, eu tinha algo a dizer. Mas isso foi... Oh, é! Yeah, tipo, eu acho que todos os... Todos os Lionel que eu acabo enfrentando aqui sempre vão dar arma savage e, tipo, não tem uma categoria maior de arma... Uau! Que recompensa! Não tem uma categoria de arma melhor além disso, então... É, yeah, basicamente isso. Só propósito, long throw... Realmente é um modificador que eu acredito que tem pouco valor pra mim, mas... Ei, ele existe e isso é o que importa. É, tem coisas que eu posso carimpar e... ali. Eu acho que a quantidade de tempo que eu vou gastar procurando recursos aqui só vai diminuir cada vez mais. Se bem que... Ah, oh, qual é? Se bem que... Se bem... Que eu acho que eventualmente eu ainda vou fazer algumas coisas ali na região das bananas, porque eu não explorei completamente tudo ali. A propósito, eu meio que explorei a maioria daquele lugar ali simplesmente quando eu não tinha super... É, deixa eu utilizar isso. Yeah, yeah. Isso deve ser forte o suficiente. E agora eu cancelo. Isso foi o suficiente. E assustou o cavalo porque, é claro, é um cavalo. É isso que cavalos fazem. E aqui eu tenho um santuário. Que é meio que irritante de você teleportar para ele simplesmente considerando uh, como que a coisa é aqui. Mas tudo bem, isso não importa exatamente agora. Oh, mais um com tema de vento. Quer saber, pra falar a verdade, isso não deveria me surpreender... Oh... Este... É o que obriga você a utilizar a Naturalmente. Cheio de sentido. Ok. Tudo bem. Eventualmente eu vou precisar de Coraclyphs para fazer alguma outra coisa em algum outro lugar, então... Tá bom, né? Ok. E com isso, a porta se abre. Mais brevemente. Um... Ok. Honestamente, não sei como... Oh, ah, o jogo está tentando fazer algo aqui realmente interessante. E não há dúvida quanto a isso. Não há dúvida quanto a isso. Espera aí. Ah, como chegar ali em cima? Eu não sei. E quer saber? Pouco me importa. Eu tenho uma lança e eu irei utilizá-la para grande proveito aqui. Eu, olha esse DPS triste que eu estou causando com isso. Tipo, 20 dano, mesmo com esse ha-ha-ha-ha que eu consigo fazer em alta velocidade. Não. Não é muito. Realmente não é. Ah, deixa eu ver. Eu tenho. Quer saber? 26, no entanto, é muito mais respeitável, como vocês vão perceber aqui. Ok, nem tanto assim, mas é. E a gente consegue uma Guardian Sword que realmente não é muito respeitável. Ok, então. Ah, a gente tem dois desses. Fascinante. Ok, yeah. Tá na hora de eu começar a girar aqui. Uh, utilizando. Yes, a uh, Royal Claymore. Uh... Hora de girar para vencer. Me pergunto se, tipo, as armas que você pode utilizar com uma mão só vão ser, eventualmente, mais equilibradas do que elas são nesse jogo aqui. Peraí, eu cheguei a sequer mencionar no começo da frase que eu tava falando do Tears of the Kingdom. Eu acho que não. Uh, fazendo isso uma frase completamente, profundamente incoerente, mas... É, tudo bem, tá valendo Ah, enfim, por que eu fiz isso? Porque eu tenho que derrubar uma bomba ali de baixo. Eu acho? Honestamente, eu realmente não sei Ah, como é que eu saio daqui? Por essa escada Ok, ótimo, fantástico Ah, o que eu tenho que fazer? O que de fato? Oh Ok, tem que deixar o um explosivo aqui e fazer ele cair. É isso? Ou tenho que, tipo, levar isso aqui até... Ok, não, posso continuar indo até ali. Por quê? Por que o jogo me deu explosivos? Isso é a coisa mais intrigante que me deixa confuso aqui nesse momento. A propósito... Legal que é possível se quer ter uma plataforma dessas. E tipo... Não! Não é legal o que acabou de acontecer agora. Oh, Link. Qual é? Você consegue se agarrar naquela beirada? Tipo... Eu sei, ela é um pouquinho escorregadia, mas... Meu, que tudo por aqui é. Então, qual é? Se bem que... Hum, me pergunto se isso aqui interage de uma maneira diferente comparado a taxa de quadros. Enfim. Oh, eu sei exatamente o que fazer. Yeah! Não! <risos> Foi uma boa tentativa. Ok, aí vocês dizem... Por que você simplesmente não reseta? Porque eu sou teimoso. Ok. Vamos nessa direção. Vamos simplesmente continuar. Então vamos na outra. E assim eu pego o baú. Ou sei lá o que, Ainda não sei qual é o propósito do explosivo... Mas eu sei que eu quero utilizar... Uau, isso aqui veio longe aqui. Uh, eu sei que eu quero utilizar uh, flechas explosivas porque eu tenho uma boa quantidade e posso sempre comprar mais ainda quanto eu quiser. Ok, ótimo. Cancela isso. O jogo quase me traiu ali completamente. Mas tudo bem. Isso valeu os 300 rupees. Foi tremendamente exagerado, mas acabou valendo. Ok. Agora eu reseto isso aqui e tento novamente. Meu, isso aqui é realmente bem mais lento do que os barcos, etc. Mas tudo bem. Um, yeah, novamente a gente continua. Realmente não entendo o que o jogo queria com os explosivos. Não tem nada aqui super especial para eu explodir. Oh, ali está algo super especial para explodir. Qual acabei de explodir? Pobre coitado a propósito. Um, ok, eu podia fazer isso com bombas. O oh, que, que é isso? Ok! De todas as coisas que eu imaginava, levar um tremendo, um hit não era o que eu imaginava. Sabe que também... Ei, uma segunda forest do sword pra falar a verdade, bem bom. Um... Uma coisa aqui também seria bem... Oh, era tudo pra levar até aqui, né? E yeah, é, não, quer saber? Eu prefiro o que eu escolhi fazer ali. Simplesmente... A coisa melhor de se fazer ali. Ok. Agora, se eu for arremessado aqui, eu serei levado a uma altura incrivelmente patética. Por que funcionou da primeira vez e não funcionou das outras vezes? Isto é um mistério. Ok. Mas, quer saber? Pelo menos eu posso ir pro alto aqui e agora... E agora o quê? Certo, eu vou ativar isso aqui e isso... Oh! Divertido. Ok, então. Vamos em frente aqui. Eu quero o que existe dentro deste baú. Ok. E eu consegui o que tinha dentro deste baú. Oh, uau! Isso é significativamente bom. Um... Bom, eu tentei. <risos> é, provavelmente existia uma maneira melhor de resetar isso aqui, mas tudo bem, tá valendo Ok, quero chegar até o fim sem estourar os balões Mais fácil dizer que dá pra fazer do que... Link! É ok, eu... não era isso que eu queria fazer de maneira nenhuma, mas uh, eu já tinha aceitado a realidade que nada ia dar certo ali. Ok, vamos tentar de novo. Por que isso ama tanto girar de uma maneira descontrolada? Bom, porque é assim que isso se comportaria de qualquer maneira. Oh, isso foi tão desconfortável. Eu me recuso a acreditar que isso deu certo. Quer saber? Não, eu não me recuso a acreditar. Oh não. Por favor, funcione. Funcionou! Oh! Obrigado, videogame! Ok. Oh, sério? Mais um desses? Uh, isso não. Oh! Ok. Isso é só pra chegar ali? Pra pegar um baú? Ok, tá bom, né? Eu aceito. Oh, isso foi o salto mais patético. Ok, melhorou. Eu acho que tem, isso tem alguma coisa a ver com o posicionamento do Link, mas eu... Eu não tenho uma certeza absoluta e não sei se dá pra ter uma certeza absoluta. Oh, tinha uma chave aqui. Huh, um pouquinho inesperado. Ok, agora eu acho que o jogo quer que a gente vá pra cá, se bem que a incerteza é certeza. Oh, é assim que você chega ali? E tem ali... ok, tá, tudo bem, eu compreendo. Sabe o que eu também compreendo? Ahn... E yeah, tinha um pouquinho mais de coisas que eu poderia explorar ali, mas tudo bem. Oh, eu acho que o jogo ia me deixar aqui de qualquer maneira, tem um lugar... Não, não é. Uh, Thunderspear. Ok, quer saber? Hora de me livrar dessa folha. Thunderspear é algo bom de se utilizar. Não há dúvidas quanto a isso. Ok. Fantástico, vamos terminar isso aqui e seguir em frente, porque tipo, basicamente o que eu quero fazer aqui, uh, algo que você provavelmente já intuiu, simplesmente ao observar o que eu estava fazendo, é que eu quero ver o que está acontecendo ali naquele canyon, especificamente o golfe. Bem especificamente o golfe. Porque, novamente, eu tinha dito... Ah, isso aqui provavelmente não importa. Mas, provavelmente, tem um santuário. Então, eu tenho que fazer aquilo pra realmente tirar dúvida. Ou eu pro poderia procurar na internet. Isto é algo que eu poderia fazer. E alguém poderia dizer algo nos comentários também. Mas, agora, isto não importa. Porque... O vídeo já está sendo gravado. Zlug. Já está sendo gravado. De onde veio aquele S? Não me pergunte. Um... Yeah, então, qualquer comentário será inconsequente. Bom, aqui a gente já está no canyon, não é? Quase. Ainda não completamente. A gente também está bem na beirada aqui dessa região, mas... Longe de onde a torre equivalente está. Ok. Beleza, estamos aqui, uh, talvez eu até encontre... Oh, eu poderia me teleportar pra lá e tirar uma foto do cavalo, mas não, eu não vou... Eu não irei. Ok, começo do canyon, eu acho que logo aqui. Isso aqui seria um ótimo lugar pra cavalgar, eu não sei porque eu deixei o cavalo ali, mas tudo bem. Posso simplesmente fazer ele se esse teleportar e vai estar tudo ok, no fim das contas. Ah, que provavelmente também é um bom lugar pra você surfar Então, quer saber? Eu não sei porque eu não estou surfando É, yeah, olha só essa velocidade Completamente destruindo o escudo Mas quem liga? Eu não neste exato momento Ok, eu imaginei que alguma coisa iria me atacar ali, mas... Não, esquerda Ah, isto é vagamente inconveniente Ah, tem algo ali em cima, quer saber? Olhando ali pra cima, isso já deixou bem claro que não era da minha conta. Ok, por uns instantes eu pensei que aqueles keys estavam tipo parados no ar como. Uh! Ginger Stalin. Honestamente, para ser completamente honesto, eu nem sei se me interessa tentar pegar uma escama. Ah, tudo bem. Deixa eu atirar diretamente para cima e eu consigo absolutamente nada, porque tá demais ali no alto. Um... Ok, eu vou continuar cavalgando por aqui. Uh, isso aqui é potencialmente interessante, mas... quer saber? Deixa eu tentar. Eventualmente vai ter um vento aqui que eu vou poder utilizar para subir, correto? Geralmente assim costuma ser. Eu realmente podia, sei lá, ficar. ou oh, não. <risos> ficar na lateral ali, isso iria ser melhor pra mim, mas tudo bem. Eu consigo continuar escalando. Uau, isso recuperou muito menos do que eu imaginava. Ok. Yeah, pular. É isso que eu queria. Ok. Atirando diretamente pra cima. Isso. Oh, errou completamente. Ei. OK, isso vai para lá. OK, fantástico. Missão cumprida. Eu ainda quero descobrir o que tem ali embaixo. Ah, provavelmente é um iarrará. E OK. Uma escama caiu num lugar conveniente. Fantástico. Enfim, o que Hã? Ah. E eu repito. Hã? Ah. E eu repito. Hã? Ah. E eu repito. Hã? Mas cama não apareceu? Quem? Quer saber? Deixa pra lá. <risos> que raio, Zelda? E fazendo... Vai pra baixo da égua. E você também. Ai! Bom, honestamente eu deveria ter imaginado que isso iria acontecer, mas tudo bem. Ahn... Um... Eu, tento... Eu tenho que utilizar isso. E isso aqui é um desperdício de um Thunderspear, mas tanto faz. É, tem um yaha aqui. Ok, com isso... A pedra? Huh. Pensei que a pedra fosse cair em cima daquele Korok, mas de fato, isso não foi o que aconteceu. Enfim... Yeah, yeah, olha só pra isso brilhando O brilho apareceu, mas a escama não Isso é incrível Absolutamente impressionante Ok, a propósito, é bem aqui em cima que tá o Goron do Golfe, não é? É, exatamente o que eu estava procurando Ok Vamos sacar. É, o jogo dá até uma marreta de graça pra gente. E... Quer saber? Foi nada pra você. Oh! O jogo dá dois! Significa que eu provavelmente vou precisar de dois, no fim das contas, mas. Ah, tudo bem. Ok, yeah. Sim, eu vou entrar. Ok, 20 roupas pra entrar. Hum. Tô começando a achar que isso não vai super valer a pena. Ok. Hora de mandar isso pra lá. Yeah, eu vou ser imediatamente ousado. E... Ok, peraí. Yeah. Oh, não, não, não. Isso é um ângulo ruim. Isso não foi tão longe quanto eu queria. Yeah, ok. E eu fui penalizado, porque é claro que sim. Ok. Tá bom, eu não vou tentar conseguir um buraco em um, porque já vi que isso não daria certo. Ok? Isso f... Sério? Uh. Ok, talvez eu tenha que parar de ser tão ousado aqui, porque não tá dando certo. Mas... Tem, tem como reiniciar? Sim, eu desisto. É, ok. É, não é muito divertido, mas qual é? Simplesmente dava pra ver ali bem claramente que isso aqui foi péssimo de se observar. Mas tudo bem. Isso aqui vai ser melhor. Ok. Ah, viram só? Já dá pra ver aqui que isso foi muito melhor. Bem fraco ainda. Mas foi muito melhor. É isso que importa. Oh, a parte que vai ser de precisão ali vai ser uma tristeza de se observar, não vai? Ugh. Quer saber? Tanto faz. O, impor, o que importa é colocar isso aqui dentro do buraco. Ok. Ahn. Um... Jogar o um máximo nessa direção. Ok, quebrou. Fantástico. E é claro, por fantástico eu quero dizer o exato oposto. Mas... Tá bom, vou simplesmente carregar... Oh? oh perfeito. Yes! Ok, ótimo. Hora de voltar ali. Meu, por que a câmera demora... Aparentemente 300... aí dá pra... Cavalgar aqui. Sim! Quer saber? Isso aqui provavelmente foi feito com o plano de trazer o cavalo até aqui, porque... Honestamente, isso aqui agora tá parecendo mais polo do que golfe, mas tá tudo bem. Ok. Tem uma segunda marreta de graça aqui. A propósito, sem dúvida alguma, o melhor lugar pra você farmar marretas, considerando que tem dois... não sei que tem um lugar que tenha três. Cavalo, o que, que é isso? O que que foi aquilo? Eu não sei. E quer saber? Eu não quero saber. Ah, qual é? Comporte-se. Ok. Fazer isso aqui em três será ideal. Ah, uh, você está um pouquinho perto demais. Isso aqui não é seguro. Ok. Isso aqui está melhor. Uh, ah... Yeah, isso aqui vai... Eu acho que não pode ser o máximo. Um, dois, três, quatro... Péssimo. Não erre. Ok, isso tá melhor. Duh, oh, não! Ah, penalidade. Isso não é ideal. Ok, vamos tentar novamente. Dessa vez... Sem o ângulo ser completamente criminosamente horrível. E isso foi perfeito! Ok. Certo. E com isso eu consigo a nota de. 4. Ok. Rupe. Uh, hope... oh, é só isso. É. Isso. Não soa como algo que vale a pena pra mim nesse momento. Ah, eu cheguei a andar aqui por essa parte inteira. Esse canyon inteiro. Eu não sei. Se eu não fiz isso, bom, eu vou agora. Definitivamente. Ahn... Ok, então, deixa eu pegar essa Self-Line Sword. A propósito, eu imagino que o meu Thunder Spear simplesmente foi deletado completamente da existência, mas é... Eu acho que pelo menos... Oh! Ele está aqui de novo? Sério? Já? Tá bom, né? Mas eu, eu não vou tentar conseguir outra escama ali. Olha, isso, isso é simplesmente um golpe que ele está aplicando... E acredito que isso aqui é algo bem óbvio. <risos> eu, eu ainda não acredito que a escama simplesmente não apareceu. Ok. Por enquanto não estou vendo... Oh! Agora apareceu um vento ali que eu provavelmente poderia utilizar para planar e subir, mas é... Eu posso dizer se eu realmente quiser Não, não, não posso dizer que se eu realmente quisesse É, eu sabia que eu ia encontrar pelo menos um por aqui Ok, fantástico Provavelmente nessa parte especificamente Porque ela parece tipo um canto um pouquinho mais esquisito Com cavernas, etc aí, de graça sim? Por quê? <risos> Quer saber? Prefiro não questionar. Ok, agora aqui já começa o tempo esquecido, então não há motivo para se preocupar com isso. A propósito, aqui já tá tocando uh, música com tons um pouco mais gerudo ali. O okay? que eu imaginei que fosse tocar mais no deserto, mas tudo bem. Oh! oh. Nós temos físicas. Potencialmente preocupante. Oh, isso aqui é ruim. Yeah, com certeza. Deixa eu tentar isso aqui de novo. Só que com ângulo um pouquinho melhor. Pera aí. Oh. Um ângulo um pouquinho melhor. Ah, bom o suficiente? Sim! Ok. Isso aqui foi muito melhor do que eu imaginava. Ah, uh, o botão foi apertado, exceto que o botão não foi apertado. Alguém gostaria de explicar isso pra mim? Oh! Ok, ele foi apertado, mas não chegou até o fundo, porque o ângulo não estava bom o suficiente. Ok, sinceramente, não imaginava que isso iria acontecer, mas tudo bem. Ok, o que, que o jogo quer de mim agora? Que eu arremesse uma bola por ali. OK, isso. Isto é definitivamente algo. OK. Tem ceras aqui. o que aqui tipo eu manualmente faça mais golfe aqui? Quer saber. Faz sentido isso aqui ser um santuário baseado em golfe? Que tipo, o golfe estava ali perto. Ok, isso já deve ser suficiente. Eia, yeah, perfeito. Não foi longe demais, não foi perto demais. Fantástico. E eu consigo um baú. <risos> que mira extraordinária. Enfim, se eu arremessar aquilo ali, eu vou ter... Uh, capacidade de levar as duas coisas pra longe. Ok, uh, continuo sem saber exatamente o que o jogo quer que a gente faça. Só sei que tem uma Great Thunderblade ali, se eu desejar. Uh. Ok, será que o jogo quer que eu simplesmente arremesse violentamente isso aqui pra cá? Porque se esse for o caso, porque é pedra, não é magnético, eu absolutamente poderei. Ok? Ah... Uh. Isso foi longe de ser a melhor tentativa que eu já fiz Muito, muito longe Ok, primeiramente eu vou colocar bem aqui Pro ângulo ficar meio que garantido que não vai passar diretamente por cima Que eu sinto que é algo que vai acabar acontecendo se eu não tiver cuidado Ei! Oh, eu tenho que especificamente acertar ali Ok Talvez isso aqui seja um pouquinho mais difícil do que realmente parece Ahn... Um... Ou talvez seja fácil, secretamente. E a resposta é... é, é, é, é, é... Que Hard Jungle foi aquele? Eu não eu sei, a câmera não favoreceu nada ali. Ok? Deixa eu tentar novamente. Ok, ótimo, fantástico. Angry Birds. Oh! Perfeito! Ok. Agora, tipo, qual é o quebra-cabeça que eu tenho que fazer? Ou, oh, será que tem uma chave aqui? Não, tem uma falcambol. Oh! quer saber? Eu fiquei com a falcon Ball. Bom, isso seria útil pra conseguir uma escama ali, mas... Uh, eu acho que o bonde já se foi. Ok, eu só tenho que derrubar isso. Simples. Fácil. T... T te de teleporte. Link casualmente teleportando ali de uma maneira misteriosa. Eu não vou questionar. Meu, cada uma que acontece graças a essas físicas. É um negócio mágico, viu? Assim como aquele arremesso. Aquele arremesso definitivamente é um arremesso bem mágico. Que aquilo foi fraco pra caramba. Eu pensando que eu ia conseguir aquilo de boa. Bom. Não contei com a minha marreta simplesmente explodir em si. <risos> ah, coisas incríveis. Coisas incríveis acontecem por aqui. Ok, por uns instantes eu pensei que isso não tinha dado certo. E eu estava justificadamente preocupado. Ok? Câmera tem problemas em voltar novamente ali. Ah, yeah, não, acho que isso aqui é simplesmente algo causado pela taxa de quadros alta e isso aqui terminou. Ok, pensei que isso aqui fosse algo que ia causar um outro para pra cabeça Peraí, teve um que eu simplesmente nem ativei, não é? Ou tô confuso sobre a estrutura de tudo. Provavelmente eu estou confuso porque não prestei atenção suficiente. A propósito, uau, oito. Já é suficiente para mais dois corações extras. Honestamente, eu realmente não preciso de corações pro resto do jogo inteiro, exceto por um lugar. Eu acho que vocês sabem exatamente do que eu tô falando, mas, enfim. Uh, tá na hora de ir aqui pro vilarejo de Ateno, porque, tipo, yeah, tem uma sidequest inteira aqui, provavelmente a melhor do jogo inteiro, que eu nem sequer iniciei então tá na hora de começar ela é yeah, tipo isso aqui é algo que eu poderia ter iniciado há muito tempo uh, se bem que eu não realmente sei como iniciar mas mas tudo bem provavelmente eu encontro um NPC aqui isso deve ser o suficiente tem umas casinhas aqui se eu não me engano e yeah, é nenhuma delas tá ocupada mas certamente tem uma arquitetura interessante Casinhas bem bonitinhas, ao posso... propósito. Ei, aqui estão os empreiteiros. Ok. Certo. O que você está fazendo? Trabalhando. Essa casa foi abandonada. Trabalho do... Oh, oh, oh! Peraí, peraí, peraí, peraí. Eu absolutamente estou interessado em comprar esse lugar. Ok. Certo. Tem que falar com o chefe. Chefe que se encontra aqui? Não. Olha, bem que ele podia, tipo... Me direcionar para onde É, aqui atrás? Sério? Tá, tudo bem. O que você tá fazendo? É, tá fazendo a inspeção pra demolir, hum. etc. Mas, é, é, Vou comprar 50 mil? Impossível. Uhum. <risos> Quer saber? Possível com tempo suficiente, mas tudo uhum. bem. Mas, ok. 3 mil? Ok. 30 de madeira. Pera aí. Eu não tenho 30. Uhum. Ok, pera aí. Ah, calma, eu, eu preciso encontrar a madeira. Isto é importante. Yeah, ok, deixa eu imediatamente derrubar isso aqui. Ah, eu tenho que derrubar mais cinco árvores. Ar... Por Porque... Oh, só depois das folhas caírem que isso aqui vai realmente funcionar. Compreendo. Ah, tem uma floresta por aqui. Então, sem dúvida alguma, eu posso cortar com facilidade árvores suficientes. E eu me lembrava que você ia eventualmente precisar uh, de bastante madeira. Só um precisa... oh, O jogo vai querer mais madeira além disso depois, não é? Provavelmente mais. Ok, a gente consegue dois ali. Ok, acho que isso é o suficiente. Uou! Olha só pra você, fazendo uma quantidade respeitável de, de, de dano. Quem imaginaria algo dessa natureza? Ok, hora de girar e vencer. E... Tchau, você. Olha, eu sei que o outro Bokobin basicão ali tá... Ah, quer saber? Quer saber? Tchau, você. Vou nem pegar o que você deixou aqui. Isso já foi suficiente. Ok. Isto é madeira suficiente? Sim, tenho exatamente 30. Sinto que eu provo... Chuva! Mas o jogo não está indicando chuva. Eu estou indignado. Oh, isso é possivelmente... Ok, deu certo. Ah, mas é, uma coisa que eu vou dizer aqui... É que tipo... Ah, não. Por, Por que está chovendo? Que... A previsão do tempo não está indicando chuva. Isso é algum tipo de bug que está acontecendo aqui? Parece. Definitivamente parece. Um, Ahm... Yeah, tudo bem, eu, eu não vou questionar. Mas é, se eu precisar de mais madeira depois, eu vou simplesmente fazer em off para não perder meu tempo aqui. Yeah, definitivamente. Ok, vai poder utilizar isso. Ok, agora entregar os mil roubis. Tudo em partes. A propósito, 3.000 é realmente pouco. Ok, é. Yeah. Certo. Ia mandar ele pra Cala pra liberar caminho. Certo. Eu sei exatamente onde é a Cala. Quer saber? saber? Provavelmente... Ok, tchau. Uh, provavelmente... Ok. Sim, sim. Eu comprei a casa. Ok. Sim. Transferido. Ok. Posto em construção. Em cala, Bem longe. Boa sorte. Ok. Sim, eu precisava falar com ele. Senão, ele não ia até lá. Ok. Ainda bem que eu não imediatamente teleportei. Porque seria bem péssimo. Ok. Agora você... E yeah, vai conseguir um grande bônus, mas não tem nada a dizer além disso. Certo. De volta pra cá, então. Uh, a propósito, ainda não assisti... Uh, um vídeo sobre valores de dano uh, do jogo, então realmente não sei se, no fim das contas, as armas de guardião acabam valendo ou não. Uh, no fim das contas, mas... E yeah, é, pelo menos... Eu deixei na playlist assistir mais tarde, então... Eu não vou esquecer de fazer isso. E aí, é, eu poderia melhorar algumas coisas ali, mas tudo bem. Ah, acredito que ele vai estar aqui, né? E já deu pra perceber que tem uma casa semi construída aqui. Eu vou precisar de... Pegar madeira, né? Um monte. Ah, pelo menos eu acredito que... Aqui... Eu devo encontrar um machado, o que vai ser útil. Não há dúvida sobre isso. Ah, quer saber. Se tem um machado por aqui. Ok, tem uma marreta. O que é bom, sem dúvida alguma. Mas... Yeah, eu acho que no momento ele vai querer alguém pra ajudar ele aqui. Oh, e a propósito. Estátua que eu posso utilizar pra pegar os dois corações. Melhor do que tentar encontrar a estátua lá de Atenon. A gente otimiza o tempo nos pouquinhos, mesmo quando não é necessário de maneira alguma. Ok, ótimo. Mais um coração. Ok, eu absolutamente tenho o suficiente pra conseguir a Master Sword agora. Não há dúvida quanto a é isso. Espera aí. Uh, isso que acontece quando B é o botão que você utiliza pra avançar o diálogo e cancelar. Tipo, isso realmente deveria ser algo diferente. Se bem que apesar disso, se isso fosse botões diferentes em algum jogo, eu ia acabar reclamando. E sei lá, não ia saber como avançar o um diálogo feito um tapado. Mas é. Ok. Hudson, double construction. Ok. Yeah, turn it on. Super legal. Mas não tem suprimentos suficientes. Pessoa. Dinheiro. E eu posso ajudar. Ok. A gente vai precisar de casas para pessoas. É, eu preciso de mais madeira. Ok, então. Felizmente, tem bastante árvores aqui. Mas ele provavelmente não quer que eu destrua esse lugar aqui. No entanto, ali tem bastante madeira. É. Diz que ia fazer em off, mas tipo... 10 troncos, sem dúvida alguma, é bem longe de ser uma quantidade de... Oh, tem um guardião ali. Certamente um guardião que não vai durar muitos momentos se ele decidir olhar para minha cara. Ok? Simplesmente vai derrubando aqui. Tipo, é quase como se eles colocaram essa floresta aqui de propósito. É, os abelhos vão atrás de mim, mas francamente, quem liga... Só dar um Pera aí, sério? Eu imaginava que simplesmente dar uma espadada Ali fosse o suficiente Pra eles irem embora, mas aparentemente não Ok, então Será que eu deveria pegar aquela trufa? Provavelmente, mas tudo bem Provavelmente Oh, ele olhou pra mim Bom, como eu disse Se arrepender De ter olhado para mim Overkill, com certeza, mas é, não, eu, eu não estou afim. <risos> ah, mesmo sabendo que com pouquíssimo esforço eu absolutamente poderia ter demolido aquele guardião, mas tudo bem. Será que tem mais de um por aqui? Eu nem sei. Aí. Pensei que fosse ter uma rocha com um -hah -hah ali, definitivamente não. Ok, deixa eu continuar. Uou, wow, o que que tá acontecendo com a taxa de quadros a propósito? Absolutamente longe de estar tá super estável. Uh oh vai começar a chover daqui a pouco. Uh, isso é preocupante. Ok, agora pra subir ali de novo. Ok, eu posso simplesmente utilizar Revalis Gale e dá pra escalar ali de boa e ter uma quantidade de tempo razoável. Até eu chegar lá, então... Oh, sapo, oh, quer saber, para falar a verdade, não interessa muito, eu tenho sapos, ok, vamos para lá. Ah, a propósito, acaba de me lembrar que tem um minigame específico envolvendo Gorons e tentar tolerar calor que eu não lembro onde se encontra o que francamente é um pouquinho surpreendente eu imaginei que tipo isso fosse estar perto da cidade de Goron, mas tudo bem ei, ei, ei eu tenho madeira suficiente aqui depois disso oh. que mais você vai querer ei yeah. ok com certeza ok são salva vidas mas ele não é o Ryan ok certo oh força física bruta como um Gorn. eu you... oh o nome de todo mundo tem que terminar em som, tipo, obrigatório. Isso é hilário, mas também é uma dica, o que, quer saber? Eu aprovo. Eu poderia continuar em frente, mas eu acho que isso é melhor deixar para o próximo episódio, quando eu tiver mais madeira, por exemplo.